Olá, meus amigos e minhas amigas, olha só Eu fui buscar Eu fui buscar strum para pôr aqui na minha horta que eu, que eu reformei, gente Aí, gente, eu vi bastante coisa legal lá Eu filmei algumas, algumas coisas É um sítiozinho, gente, onde o rapaz Que é gado, ovelha E essa planta aqui, gente, eu gostei muito É uma planta que tem espinho Aí o que é que acontece? Aí, eu fui, eu trouxe para minha esposa aqui, gente O que é que acontece? Ela tem espinho Mas ela vai crescendo e eu vou arrancando os espinhos Porque eu achei muito linda na realidade ela é tipo de um mato gente mas eu gostei muito ok gostei muito dela então gente vamos lá ver como é que como como é que foi a, a minha a minha passagem por essa, esse esse sítiozinho lá. lá vamos lá pro vídeo vamos lá vim aqui lembrar o tempo de roça eu vim aqui num sítiozinho de um de um rapaz buscar aqui um adubo para minhas plantas aí eu deparei aqui ó olha só só que eu estava dando uma dica para ele essa enxada aqui Tá muito em pé. Ele tem que comprar uma enxada da Tramontina 2.0, onde ela vem inclinada. Mas é gostoso, gente. Capiou. Olha gente, isso aqui é uma mina onde o gado bebe. Tá um pouco meia suja, mas é uma mina. Ela cria água ali, ó. E ela vem aqui, ó, ó, desce limpinha aqui, ó. Ó. Ela desce limpinha aqui, ó. É que o gado pisa dentro e suja, né? Olha os bezerrinhos ali, ó. Quem vem disso é valente, né? Ei, Aqui ó, é a mina, ok? A mina e tem os, as piabinhas, não é peixe grande, mas tem as piabinhas. Se a gente olhar, não sei se dá pra ver. Ó, rapaz, é mesmo aí, ó, olha os peixinhos andando lá dentro. Vamos ver se vai ver aí, ó, viu, olha lá, olha os peixinhos lá, viu, olha só, gente. Essa fruta aqui ó, parece com giló. Tanto a folha como, como o fruto. Ah, Aqui as ovelhas, ó. como é que chama, né? é, Ovelhinha, ovelhinha. É. Tem cá calve... <risos> Olha só, Olha só. Achei aqui, o dono aqui me deu uma banana, ó. Tirado do pé na hora, banana vinho. Aqui, olha só. Dentro do mato aqui, ó. Vem, vem subindo. Aí nós chega aqui, ó. Encontramos aqui com um pé de maracujá. Hein? Olha quanta maracujá. Pequenininho, ó. ó. No pé de árvore, vai subindo, subindo, ó. Cheinho, até lá em cima, Isso aqui, isso aqui, isso aqui. É, é brabo ou é, ou é legítimo? É daquele que chama de boi. De boi? Mar é. Maracujá boi? É. Eu não conheço, não. Macorra boi, acho que é macorra que dá no mato, né? É, aí, ó. é do mato mesmo. Né? Não tem nenhuma madura, né? Tem tá tudo... Olha só, gente, que legal. Quem ia gostar disso aqui era minha esposa, certo? Muito linda. Olha aí, que linda aí, ó. Olha só, aqui dentro, dentro do mato, aí, ó. Dentro do mato, ali tem um pé de goiaba. E aqui, olha só que linda, ó. A única desvantagem é que ela tem espinho, Vou levando um galinho para minha esposa, né, se ela gosta aí. Ó. Olha só que lindo, aí, ó. Maravilha aí, ó. Show de bola, né, abelhinha? Olha só. Bastante maracujá mesmo. E aí? Ficamos pra... E aí, gostaram aí? Então tá bom, se vocês gostaram, essa é muito linda mesmo, eu gostei. Tem uns mas é só a gente cortando, ok? Então eu gostei muito. Então... Ficamos por aqui, gente. O canal Robuzé está começando agora, gente. Tem 10 mil inscritos. E conto com você para sua inscrição para que esse canal cresça, tá bom? Forte abraço. Fui. Tchau, tchau, gente. Olha mais isso aqui que eu fiz. Tem um vídeo desse aqui, que eu, desse vaso que eu fiz aí, ó. Esse vaso que eu fiz aqui, para minha esposa. É pneu com, com vaso de cimento. Tem um vídeo lá, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau, minha gente. Até o próximo vídeo.